Como vai é você? Roberto Boni, treinador mental, Master, numerólogo, cabalístico. Convidando você a fazer parte dessa equipe né, dos treinadores mentais. E agora com Fabrício Venâncio, o Mapa da Mina. Onde ele vai é, ensinar como se ganhar 10 a 30 mil reais com todos os nichos, todas as áreas de, de profissionais que existe. Você pode fazer da sua, de quem você quiser. Mais importante, sua renda passiva. Vocês, é, você pode é, colocar no Instagram, no Facebook os vídeos dele e as pessoas que adquirirem, cai na sua conta. Eu descobri isso, eu fiz e essa semana mesmo eu ganhei um R$167,00 mostrando né, esse curso. Olha que maravilha? E você pode fazer isso sem nenhum custo. Então olha que maravilha, eu estou colocando aqui para você o link, para você assistir o vídeo, que ele vai estar falando como isso pode ser feito agora. Feliz Natal, próximo ano novo, você é luz!